Galera, lembrando que tá rolando mas esse domingão aí, cabeça totalmente cabeça, improvisado. Véio. Não tava nos meus planos rolar isso, mano. Mas eu os caras a de eu tomar uma dose, não sei o quê. Aí eu falei, pô, galera, se eu for tomar a dose, eu não vou conseguir ficar jogando solo aqui, ô bêbado. Aí, pô, nós tá fazendo esse, essa interação com vocês, mano. Botando vocês seis pra jogar aqui a partida mas ranqueada. A nós cabeça conseguimos cabeça, arrumar véio. 500 reais de premiação, mano. 250 mil, 150 do tampinha. 100 reais do guerreiro, que eu esqueci o nome, mas eu vou olhar aqui, ó. Do Dan Victor. E é isso, e a parada tá acontecendo. Obrigado por esse momento, beleza? Por Começou a partida. Vamos nessa. Vai One. deixar o quê? Câmera dirigida? Não, eu, eu vou guiando. Mas olha a movimentação dos caras nível 1. É. Só o pai que saiu da base. Que porra é essa? Beleza. Ó, <risos> oh, o outro time já tá bem mais unido, mano. O Chaco botou box para proteger oh, a Ó, o Rhythm time vermelho nas gente. entradas, bonitinho. Guardou Char. avançado. Ô, oh, MTR, eu, eu, eu, eu tô achando que é Smurf, hein? Mano. Olha a ward do cara. Que porra é essa? Também achei estranha essa ward aqui. Mano. O cara é brabo. O cara é Lembrando, bom. Que... Oh, o matador oh. de noob é main, mano. Porque ele fez o lixo loucão e já tá indo Gankar, mano. É o típico nome de Monochaco, né, velho? Oh, e ele é vai matar o primeiro de... noob. Olha a movimentação dele. Oh. Olha ó, é o Qzinho. Oh. A Saider tá beitando. Igniteou! Forçou não é Smurf, a barra. Smurf, não Marque. ele parando pra tá pausar na... <risos> Não é Smurf, já confirmamos. Galera. Na primeira play, Agora, não é Smurf. Eu tô de... Ô ah, louco! Olha o destro, mano. Deixa eu voltar a arrumar as linhas aqui que eu não tinha arrumado. Solado, mano. A pancadaria no bot. Pancadaria é. rolando no bot e solta. Ignite do pai, que beleza. E aquilo ali mesmo troca, pra né? Sindro, O cara mandou uma corrupta. Ah, acho que funciona, mano. E aí, galera, pô, <risos> só a um corrupta <risos> pra Não, funciona, pô, ele quer pode. Dá pra dar, dá pra dar. É suave. Oh. Vocês querem câmera que dirigida, galera? Vou botar tá dirigida. Pra cima o Pyke, na contenção. É melhor, é melhor, Mark, é tá, tá. Olha o flash da o Flash zoom <risos> pro Prime Flash <risos> ficou parado, tá batendo. Errou o Kill na mão é que da Kaytree. Bate... <risos> Pike <risos> gravou, é tá exaustou. No... <risos> oh, deu tô... um alta. É Smurf, a Kaytree... Ô, vocês viram que aqui tem um Smurf, a Kaytree Smurf, deu Delta tá no mínimo pra pegar nível. Pra upar. Ai, mano. Ô, oh, pera aí, galera. Não, homo, calma ca aí. para pegar a visão do Xinzal ali. Se liga. O Chaco, mano, que é o matador de noob. Nem Chaco, o cara não ganka não, mano. O cara é, é matador de noob e tá fazendo é power, power farm, é farm, mano. É power farm. É power que porra é essa, mano? O matador de noob que não mata noob? Pô, é full gank, mano, é já no mid, to, mid, top, top bot, mano. Que Chaco Cê é tá esse? Ele tá zoando o cara ali de game ele vai meter aquele barão do Pimp, vocês vão ficar quieto, mano. É, pode rolar o bagulho. O cara de sabe o que pink, ele tá né, fazendo. Mano. Mas eu só... tá, tô achando comportado esses bronze, viu? Tá comportado mesmo, mano. É, tá não, comportado véi. demais. Mas sabe por que, que eu acho que eles estão comportados, mano? Porque eu fiz questão de ir na sala de cada um e falando que tinha premiação de 100 reais pra cada, é, mano. É, também tá. Então chiquei. acho que eles estão levando a sério. Olha o batador de noob, foi só falar ah, dele. Matou mor no Ignite, ah. velho. Mano, essa Urvin vai daí, tomar dive, não vai não? Divezão no top. Ai, pô. Olha que... oh, o bronze daiva, é, galera! O flash dele foi muito bom, véi. Ô, oh, bronze daiva? Que é isso aí, galera? Eu queria uns bronze desses, desse, meu 12, meu, meu 12 anos, 12 anos. 12 anos, Otavinho? Oh, 12 anos. Caralho, Caralho. mano. Olha Caralho. o futuro do cenário, família. Olha o futuro do cenário vindo, mano. Às vezes o Otavinho só não no gelo, opa, Porque sabe. é novo, Olha né, a, a bot THF. Gravou, vai apertar R. E, e foi esse e eliminado. Esse é muito bom, esse pack é muito bom, pô. Ah, e o flash dele pro Prime? Aí dá uma pegada estão aprontando pro meu mano xarope, velho. que que é isso? Eu tô vendo aí Bora. que o Xin ele tá usando a matchup do top ali pra pegar vantagem da topside, Marquinhos. Tá certo, é, e pô. já pegou o Arauto, ele já tacou no top, né, ô, tô é. doido. Sem seguidores, mano, bateu 1k, um vai testando champ, isso pra galera. Lá, ó. Ai, olha o Pyke jogando, eu de Pyke, que porra é essa, rapaziada? Pelo amor de Deus. Essa Ashe também morre, mas teve TP do Renekton. Acton. Ashe jogou muito, que que é isso? Pô, essa Ashe aí, galera. escudo, escuta, escuta. Que que é isso? O, o, o chute do cara pro outro lado, mano. Ó o dragãozinho, ó os caras fazendo drag, vai ter contestação, o matador de noob foi pra oh. cima do Pyke, mas o dragão vai ser garantido <risos> pelo x -Ao. Olha a trocação Franco o tem flash, flashou pra sair vivo, olha o Pyke Kireb no nada, saiu, ficou por isso, dragão pra equipe azul Lembrando que é o segundo dragão e a alma é boa hein galera, vai ser a alma da montanha, chama Salve Roginho, brigadão pelos dois meses meu amigo. vou tomar a dozinha galera, vambora Olha no bot. Durante a homenagem à mulher olha do matador de nube, como velho. Hoje não vai chegar tá pra te balançar Vou te dar tá tá o jogo. O aqui acertou o Qzinho pela parede. Foi pra cima. Vai tacar o Ezinho. Eliminado. Vai trocar pra cima no pai que Apertou E e O Pyke se matou, tentou fazer a play. Fala, mas dele. não foi com êxito, galera. Olha é. no bot o Pyke indo pra cima e a invisibilidade. Zoe. Tacou o greve no mínimo mas o R acertou Que o com com Gold Vai ser cobrado, vai vai cobrado o Matador de Noob o juntamente com o Brau noobrado, Trocou ó. a passiva, o Pyke foi lá, pra base ó. Vai, estacou a passiva Do Stunzinho na Ashe, vai pra base Também, não tem como fugir, Gruntar O Brau é muito bom, <risos> deixou aqui O, pô, o Chaco <risos> oh, Matador de Noob tá voltando Vão tirar o terceiro Dragão da equipe azul Temos um jogo, galera Temos um jogo, mano Eu não ia falar nada não, mas eu entrei aqui rapidão No TS do time azul e eu ouvi o Xinzal fazer um. <risos> <risos> Tiltou tô... É isso aqui? É, como é Olha, Vai só, só, que é? informação, rapaziada. O time azul tá tirando. Olha tentado. o Xinzal, pode tentar roubar o dragão. Foi roubado o dragão. É Olha o Soares, galera. Mas o Puxaco tava sem smite. Ou ele smiteou o Xinzal. Meu Deus do céu, velho. Que cara bom, galera. Pelo amor eu de Deus. A... Rapaziada. Eu abri a stream pra jogar solo kill, mano Aí o Kunok começou a fazer uns donates pra eu começar A tomar a dose, eu falei, galera, 50 conto, eu tomo uma dose, aí os caras donatou Várias doses, eu já tomei umas 3 4 doses aqui e já tô ficando bêbado, eu falei Galera, se eu ficar bêbado, não dá pra jogar solo Kill não, mano, eu vou trollar, os caras vão achar Que eu tô trollando de propósito, aí eu falei Vou fazer uma personalizada da galera Aí tá rolando essa personalizada, só de Bronze e ferro aqui, Ô, tp, tá rolando A tp premiação, tp olha a trocação <risos> franca no top Pelo TP da UIVI na torre que caiu Mas já eliminaram o René, e ficou pra Faz também foi eliminada, o time azul surtou. Meu Deus. Se <risos> a gente assim? vê né? Se a gente vê nessa fight, a Riven não tinha flash, mas tinha o TP. Então ela usou o TP como flash ali. para chegar, mais rápido. Vai chegar mais rápido. E chegou ali, de diferença. E deu bom, mano. E foi, deu bom. Quando Olha aqui o tá saindo. Ô, José. A DC não precisa comprar pique também, né? Não, Olha não o Riven pique. entrando na ult da Ashe. O Renekton foi para cima, vai querer entrar para base. se flashou para dentro da partida. Renekton foi Nossa, junto para cima vem também vem da Saedra. Da Invisio para cima da Saedra. A equipe Ai. azul quer fechar o jogo agora, minha família. O que, que você <risos> quer dizer, Gruntar? <risos> Muitos de torcida no estádio estão ensurdecedores, eles gritam, eles clamam pela vitória. Depois de um split inteiro perdendo, eles chegam agora nessa final incrível. Depois de um comeback impressionante nesse campeonato. Olha o Matador noob, o único sobrevivente tacou a faquinha, tomou, desviou do quesinho do xerife, tá curando a vida, vai tentar defender, mas não consegue Isso a defesa, é G... José. É GG! Pela... é é, GG! GG! Vitória da equipe azul! Caramba, galera. É. Olha o dano da partida, mano. Olha o dano da Riven. A ah, Riven deu mais dano que o Brau, galera. Bota aí, rapaziada. Que que é ligeirinho. Isso.